Então vamos ver como se faz um fluxograma de uma forma básica e bem rápida. Continue assistindo o vídeo. Muito bem, então vamos falar como a gente vai fazer o nosso primeiro fluxograma básico e como que isso aí funciona. Muita gente tem é, perguntado na internet, eu tenho visto aí as pesquisas na internet, qual é a diferença entre um fluxograma e um organograma. Então vamos lá. O fluxograma a gente pode definir como é, que as coisas fluem, é, como as coisas caminham. Pode ser um material físico, por exemplo. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa entrega de uma pizza, é um processo de entrega e tem toda etapa para você poder fazer a entrega dessa pizza. Pode ser também uma informação é, como fazer a pizza. É como se fosse uma receita. A receita é um bom exemplo de um fluxograma. Já um organograma, a gente está falando mais é, em termos de organização. Nós estamos falando de pessoas né, que possuem um cargo dentro dessa organização. Existem hierarquias dentro da organização. Então, se a gente pegar o exemplo por, a, da, de uma escola, eu tenho a direção, tenho supervisores, aí eu tenho os assistentes, ajudantes, professores e os alunos. Então, vamos ver os exemplos básicos de um fluxograma e de um organograma. Esse é um exemplo básico de um fluxograma. Os símbolos eu vou explicar é, daqui a pouco. E esse é um exemplo básico de um organograma. É, como a gente falou, é, a gente pode imaginar como se fosse um guarda-chuva. Nós estamos falando aí de cargos, de pessoas, e um vai é, sendo pendurado em função da, da, da função que ela, que ela exerce, né, ou do cargo hierárquico que ela é, exerce. Veja, as duas representações gráficas, elas são importantes, tá? Mas o nosso objetivo hoje aqui nesse vídeo é justamente falar do fluxograma. Vamos ver agora os símbolos básicos para se fazer um fluxograma. O primeiro é esse retângulo. O que ele significa? Ele significa uma operação, que indica o quê? Que é uma ação que você vai tomar vai indicar uma etapa, um estágio ou algum evento. O outro símbolo é o símbolo, que é o losango, é o símbolo da decisão. A decisão, basicamente, nós vamos trabalhar com duas palavras, sim ou não. Ou seja, você vai tomar uma decisão. É, ou você vai tomar essa decisão de uma forma é, que você vai falar, sim, vou fazer isso, ou você vai dizer, não, não vou fazer isso, ou sim, aceito isso, sim, não aceito isso, sim, isso está correto, sim... É, ou não, isso não está correto. E assim por diante. Mas eu vou dar exemplos mais para frente. O outro símbolo que a gente chama é de terminal. Esse é importante também. Por quê? Porque ele indica onde que começa e aonde que termina o fluxograma. O outro símbolo são as setas. Essas linhas com setas vão just, justamente indicar o que A direção que você tem que seguir no fluxograma e a direção que você tem que ler o fluxograma. Um outro símbolo que a gente usa é o da conexão. Indica que o fluxograma é, pode continuar em uma outra página ou que o fluxograma ele continua em outro fluxograma, ele dá uma sequência. E esse eu acrescentei que hoje em dia com a transformação digital, eu estou falando em termos de informação. Então indica que uma informação ela pode entrar ou sair. Esse símbolo geralmente está associado ao símbolo de operação, porque muitas operações você precisa ter uma informação. E essa informação hoje em dia pode ser por e-mail, pode ser pela internet, pode ser por diversos meios aí digitais. Vamos ver dois tipos é, de fluxograma. Nós temos um fluxograma que a gente chama sem grade, que é esse, e temos um fluxograma que a gente chama que é com grade, que é esse aí. Bruno, qual dos dois é o melhor? Anjo vai depender muito do seu negócio da maneira como você quer trabalhar eu prefiro trabalhar, eu geralmente trabalho e prefiro trabalhar com fluxograma sem grade mas já trabalhei com fluxograma com grade em outras empresas porque era um procedimento que eles adotaram lá que você tinha que trabalhar com grade basicamente o fluxograma com grade muitas é, empresas é, adotam esse é, por quê? Para mostrar justamente que dentro daquele fluxograma existe uma interface entre setores ou entre departamentos. Mas isso eu só vou deixar com você. Você escolhe qual é aquele que melhor é, se adequa dentro do teu processo. Existem ainda símbolos adicionais que podem ser usados no fluxograma. Vamos ver alguns. Esse é o símbolo de dados. Indica que você vai coletar uh, ou vai gerar uma informação dentro de um servidor ou, por exemplo, de um software. Esse, que a gente pode chamar de um triângulo aí invertido, a gente pode usar como armazenamento, indica que um produto deve ser armazenado. Nem sempre as informações digitais, você vai trabalhar com informação em meio físico, ou seja, papel. Então você tem que indicar que um documento é recebido ou que você vai gerar um documento. Não só um, mas também vários documentos podem ser gerados. Se você pensar no um escritório de advocacia, é um, é um bom exemplo, ou um escritório de contabilidade, eles, às vezes, numa determinada operação, eles geram vários documentos. Esse é um outro símbolo que chama-se de armazenamento de dados, indica que os dados foram armazenados. Por exemplo, você vai guardar as suas informações dentro de um servidor ou na nuvem. E mais um aqui, dizendo que uma determinada operação ela é feita manualmente. Veja, esses aí são os símbolos adicionais. Com os outros que eu já mostrei, já dá para fazer muita coisa, dá para fazer muita coisa. Mas eu estou mostrando esses aqui adicionais apenas para te ajudar, caso você queira utilizar estes símbolos também. Qual é o fluxograma e quais os símbolos que eu tenho que utilizar? Veja, na minha opinião, você tem que usar aquele que é mais simples é, para você e que funcione dentro do seu negócio. E o mais importante, você tem que fazer um fluxograma, que a gente está falando disso justamente para falar depois de um outro assunto, num outro vídeo, é que na hora que você for fazer o mapeamento do seu processo, é importante que não só você, mas todas as pessoas entendam como é que o processo funciona e para que eles entendam, através do fluxograma, como fazer aquele processo acontecer. Então, vamos pegar agora e vamos fazer um exemplo é, de um fluxograma. Eu peguei exemplos bem simples. Então, por exemplo, vamos usar aqui o recebimento de um pedido de cotação. Vamos imaginar que alguém vai solicitar para você uma cotação. Como eu disse, o fluxograma ele tem que ter um início e ele tem que ter um fim. Então, vamos lá começar pelo início. Você vai indicar agora o seguinte... Você vai receber um pedido de cotação. Então eu estou imaginando que um cliente vai solicitar isso para você de alguma forma. E aqui a gente vai usar o exemplo que o cliente vai enviar um e-mail para você solicitando a cotação. Aqui eu resolvi colocar o quê? Uma decisão. Essa decisão é se o produto ele está disponível ou não. O cliente solicitou uma cotação para você e você vai entrar numa decisão. Eu, se eu tenho esse produto... Sim, ou se eu não tenho esse produto. Vamos partir do princípio que você sim, você tem esse produto, você tem esse serviço. O que, que você vai fazer agora? Você vai preparar a sua cotação e você vai fazer o que? Você vai enviar essa cotação para o seu cliente. Você enviou a cotação para o cliente. O que, que vai acontecer agora? Você vai terminar o seu processo. Acabou. O que, que o cliente queria? Ele queria a cotação. Então vamos lá olhar novamente o nosso fluxograma. O cliente mandou, a, mandou uma solicitação por e-mail, você fez a avaliação se o produto está disponível ou não, ou se o serviço está disponível ou não, você preparou a cotação, enviou para o cliente e o processo acabou. Muito bem, agora o que, que nós vamos ver? Vamos entrar no outro, na outra parte da decisão que é justamente o não. Então vamos supor agora que não, você não tem esse produto, você não tem esse serviço ao cliente. O que, que você vai fazer? Você vai preparar uma informação e vai enviar essa informação ao cliente dizendo o seguinte, olha, infelizmente o produto está indisponível. E agora, o que, que acontece? Bom, você já terminou, se você não tem o um produto, isso já terminou. E aí, você já enviou para o cliente e acabou a sua operação de cotação. Então, você chegou no fim. Algumas pessoas podem perguntar, Bruno, eu estou vendo que tem dois símbolos ali de cliente. Poderia deixar somente um símbolo de cliente? Pode. Mas eu não coloquei agora de propósito. Por quê? Porque no próximo exemplo que eu vou mostrar, eu quero mostrar para vocês uma um efeito que acontece muito comum nos fluxogramas, que chama-se looping. Né? E eu não queria fazer esse looping agora no começo, eu quero fazer agora mostrando no próximo exemplo. Mas você poderia deixar somente é, uma caixinha com o terminal lá escrito cliente? Sim, poderia. Mas é importante você informar que é, o produto não está disponível e ligar essa caixinha para a caixinha onde está escrito o cliente. Bom, vamos dar uma olhada agora num outro exemplo. Agora esse exemplo é justamente o recebimento do pedido de compra. Vamos pegar e de novo, início, nós vamos lá pegar o cliente e o cliente agora vai solicitar para você o que? O pedido de compra e ele mandou por e-mail o pedido de compra. Aqui novamente eu coloquei uma decisão. Só que eu vou colocar aqui uma pergunta diferente. Essa pergunta é, as informações do cliente estão claras? E de novo, vem as decisões do sim ou do não. Dessa vez, eu vou colocar, nós, ao invés de nós continuarmos pelo sim, eu vou colocar não. As informações que o cliente enviou para você não estão claras. O que, que você vai fazer? Se as informações não estão claras, você vai ter que solicitar mais informação ao cliente e enviar isso para o cliente. Esse é o que eu queria mostrar para vocês, é o famoso looping. O que, que acontece? Isso é muito comum, como eu disse. O cliente mandou uma cotação para você, você avaliou, aliás, mandou um pedido para você de compra. Você avaliou esse pedido e você viu que não está claro algumas informações. O que, que você vai fazer? Você vai novamente preparar um e-mail ou a outra forma de comunicação que você tem com o cliente, e vai enviar para o cliente dizendo, olha, está faltando isso, isso isso. E o cliente vai só so novamente solicitar isso para você, vai fazer alguma correção. O looping, pessoal, existe para justamente a gente evitar o que Falha, evitar erro, para que as informações e as atividades elas, e as decisões elas estejam bem claras. Então agora, vamos continuar. Muito bem, vamos agora... Supondo que você as informações já estão claras, o que, que você vai fazer? Você agora vai enviar essa solicitação do cliente para um departamento responsável. Então, agora você vai gerar uma informação e vai mandar, por exemplo, para o departamento que eu chamei aqui de departamento X. E agora, depois, o que, que eu fiz? Eu botei aqui um símbolo de conexão. Por que, que eu fiz isso? Eu fiz de propósito para mostrar o seguinte, que este fluxograma não acaba nesta etapa. Ele está conectado com um outro fluxograma em que vai ser feito todo o processamento da solicitação de pedido de compra do cliente no departamento X. E aqui, é, justamente nesse exemplo, o que eu quero mostrar para vocês é que essas conexões elas são muito comuns de, de acontecerem às vezes, só porque um fluxograma não cabe num determinado documento, numa determinada página, você vai usar essa conexão, ou aquele fluxograma ele é importante, estar conectado com um outro fluxograma do seu processo. Então veja, pessoal, é bem simples para você começar a iniciar o seu fluxograma. Lembrando que a ideia de fazer o fluxograma é justamente você procurar por, por soluções que elas sejam extremamente simples e que ajude o processo de vocês. Então eu fico aguardando o, vocês no próximo vídeo para a gente continuar falando um pouco mais sobre processos e como o fluxograma pode ajudar uh, o mapeamento e a definição do processo de vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e aguarde os próximos vídeos. Até mais!